Olá, boa noite, bem-vinda e bem-vindo a mais um episódio do programa Curadoria do Incrível. Meu nome é Cristiane Pedotti e hoje eu vou estar aqui para dividir com vocês é, como é que eu alimento a minha alma. Esse é o tema que cobre o terceiro pilar da Curadoria do Incrível e antes da gente entrar no tema, eu vou convidar para a gente fazer uma breve meditação para realmente a gente conseguir nos conectar com o que está vibrando e aí a gente poder estar tá atento para estar tá recebendo e tendo uma troca aqui ao vivo, tá bom? Então, para começar é, essa meditação, eu convido a fazermos três respirações bem profundas e a cada respiração levar a atenção para um dos centros do corpo. Estou achando que a música está um ponto alta ainda. Então, a gente vai levar atenção é, primeiro para o abdômen, depois para o peito e depois para a cabeça, tá bom? Vamos lá? Estou vendo que já tem três pessoas. Oi, Priscila, oi, Surama, queridas, tudo bem? Então, vamos lá. Três respirações por aqui. E aí a gente chega de novo num outro nível de energia. E eu vou parar a música. Então, o que, que eu selecionei para dividir hoje aqui? É, eu comecei a tomar contato, a perceber que a minha alma merecia um carinho, um cuidado especial, ela não pode sair descabelada pelo mundo, assim como né, eu escovo meus dentes, é, Penteio o meu cabelo. A alma também precisa de um cuidado. E isso começou para mim há mais ou menos uns quatro anos, quando eu dei início aos meus estudos em antroposofia. Entendi que o nosso corpo humano ele é dividido em quatro níveis. O nível do físico, dos músculos, dos ossos, é, o nosso esqueleto, né? o vital que regula os sistemas digestivos, circulatório... O anímico, que é onde reside a nossa alma, as nossas simpatias, antipatias. E o nível do eu, da consciência. Então, no anímico, como é que eu acesso, né? como é que eu percebo, como é que eu me dou conta se essas emoções, esses sentimentos, eles estão desgovernados ou eles estão sendo acolhidos, né eles estão tendo um cuidado. Essa breve respiração já é uma das maneiras. E algumas outras eu fui descobrindo e tenho usado, mesclando isso no meu dia a dia. A primeira que eu quero dividir são os contos de fada. Um livro que eu gosto muito é esse daqui, dos Irmãos Grimm. E, e são contos tradicionais, né, centenários, milenários. E são contos que eles não convidam a uma interpretação, a gente entender racionalmente. Esses contos, eles vão direto para a nossa alma. Quando eu soube disso, né, que os contos de fada têm essa propriedade, eu comprei o livro, por uns bons quatro, cinco meses, essa era a minha leitura todo café da manhã. Então, eu aposentei a leitura do jornal, que eu achava que me deixava pesada, né, com toda a questão violência política, corrupção, não que não seja relevante a gente está conectado com o que Acontece, mas isso não representa a totalidade do que acontece no mundo, e não era assim que eu queria começar meu dia. Então eu comecei a lendo os contos e me levavam para um lugar fantástico, assim, alguns me deixavam, nossa, mas o que está que acontecendo? E eu saía meio sem chão dessa leitura, relativamente breve no meu café da manhã, e o dia começava com uma outra qualidade. Um segundo alimento que eu uso para minha alma é o desenho de mandalas. Então, eu tenho alguns livros, como esses, esse aqui, que é mandalas do Tibete, vários lápis de cor, que eu fui colecionando aí com o tempo, e também, quando eu quero dar para as minhas emoções né, um carinho, um afago, eu escolho uma mandala e fico, os pensamentos, eles, não que somem, mas a, a concentração fica toda ali no desenho da mandala e a alma também sai, nutrida, enriquecida e por último é a leitura de poemas e eu tenho sido presenteada por pessoas queridas que têm apresentado autoras que algumas eu já conhecia de nome mas não conhecia de perto o trabalho e uma delas é Cecília Meirelles, eu ganhei de presente da minha querida amiga Viga o livro de poemas da Cecília que chama sonhos, então eu vou declamar um aqui para vocês hoje para a gente encerrar e ficar como sugestão para vocês pesquisarem outras coisas e depois dividirem aqui também, de que outras maneiras, né? Cada um alimenta a alma, na natureza, caminhando, fotografando, ouvindo música. Então essas foram as três maneiras que eu encontrei e eu divido aqui. Ah, tem uma quarta, eu coloquei a foto dessa quarta maneira, na, no convite para assistirem a gravação do programa de hoje, que é o desenho de selos planetários da antroposofia. Depois eu coloco o link aqui também é, dos selos, o que, que eles representam. tá? Então, para a gente começar a fechar, eu vou ler o poema Cerejas na Prata, de Cecília Meirelles. Em grandes bandejas de clara prata, as cerejas vermelhas, muito cintilantes. Serão as manhãs nórdicas, suspensas na noite? Lençóis d'água, ramos de flores? Serão as pedras sangrentas de que coroas, de que reinados? Ó oh, Goconda, meus pés, desfeita em sombra? Serão gotas de sangue? Ó oh, Crucifixos, ó oh, dor humana e divina alçada oh, entre lanças de polo a polo? Serão apenas lágrimas, vossas, minhas, nossas essas lágrimas que vão e vêm pelas nossas veias e aparecem aqui resplandecentes, anônimas e tão poderosas, subitamente mostradas e logo depois em sonho, eternidade, glória, confundidas, ao ah, tempo cerejas de fogo no rosto frio da prata quieta. É muito lindo, né? Então essas são as maneiras como eu alimento a minha alma E pra gente começar a fechar o programa Eu vou colocar a música Yellow Halo Que é bem bacana, ela começa baixinho Daqui a pouco ela pega E falar um pouquinho sobre... O próximo episódio que eu vou gravar na segunda-feira da semana que vem e eu vou falar sobre criação. Como é que eu crio no mundo e o que eu venho aprendendo com essas experiências de criação. Desde coisas simples, como plantar uma semente de tomate, criar, cuidar. Dessa, desse ser que se transforma Quanto coisas mais elaboradas No meu projeto atual Que eu estou criando junto com a Juliana Porto Uma apresentação A gente falou disso hoje Vai ser um convite para o derramamento do sentir Vai ser uma apresentação de dança Onde eu vou convidar cada um que for assistir A também se conectar com esse derramamento do sentir, tá? Então, eu espero vocês de novo aqui na semana que vem. Hoje não entrou nenhuma pergunta, então já me despeço. Um beijo.